Mal sem jogar o Free Fire, o bicho quer vir com o outro. Eu sou boa, não sabe Ah, Eu sou dos dois. <risos> Até que hoje, gente, oh, okay, okay, okay. a gente entrou na moda das novinhas. <risos> a gente vai jogar Free Fire aqui, nossa é. primeira gameplay. Gente, eu prometo que o mês que vem, no meu primeiro dia de pagamento, dia 5 do mês que vem, eu vou comprar uma roupinha nova pra mim do Free Fire, tá? Ai, gente... Ó, <risos> oh, chamei. Tamo no esquadrão? Estamos no Tamo esquadrão. E agora vamos pôr para filmar aí. 3, dois, um. Filmando. Filmando. Sobe. Estamos filmando. Está filmando. Vamos na ranqueada? Vamos. E agora? A partir da ranqueada é gente de verdade, não é robô? Como? É gente de verdade. A gente vai jogar contra pessoas de verdade. É! Ah, é piada? Eu nunca fiz isso, nunca cheguei isso. é morrer rápido. Homem. Eu? Vamos de <risos> clássico, vamos no clássico. Vamos de clássico, é. tá? Quero Porque é muita coisa pra, pra, pra tia eu Zona assim, aqui. Calma, Ai. eu então, meu Deus. Bom, isso calma. Calma. Ó, você fica olhando o meu nome, ó. Vira pra trás, você vai me ver. Sempre procura onde tem eu, eu Atrás, Bi, vira pra trás, ah. pra trás, pra trás volta, volta, volta É pra frente, então? É, ó, você tá me vendo ah, você... aqui, não ó Onde? Tem, ó, eu sempre tomei um meu nomezinho, ó Drag, drag e drag kill, sou eu Ah, tá Vamos Não, Bi, mas é tá na contagem, calma Tá na contagem Ó, vai, cinco, quatro, três, dois, um Foi. que beleza Foi. adoro! Onde a gente vai cair, deixa eu ver. Um lugar muito legal, que tem bastante coisas pra matar, pegar as duas pessoas. Aí a gente tem que ir pra esquina. Ah, eu prefiro, sabe que tem uma tática. Eu caio no final só. Lá no final, deixa a galera cair primeiro. Deixa eles se matarem, aí a gente cai. Chega. tá. Não, ele vai pular, ele vai pular, ó, vai cair sozinho, ó, foi. Ah, tudo bem, foi, vamos. Ah, eu vou te procurar, cadê tá. você? Ai, socorro, gente, eu vou começar, vou começar, vai começar. Ai, Vi. E entra na casinha, ah, já caí, já caí, tá? entra na casa e pega coisa. Vai pegando coisa, pelo amor de Deus, que a gente vai morrer se encontrar alguém aqui. de tipo... arma, arma. Arma, arma, tudo. E é aquela casinha ali? Entra em qualquer casa, bicho. Vai pegando coisa que eu já tô indo tá. aí te encontrar. Tô te vendo. Ai, então, eu tô tão devagar, é assim mesmo essa coisa. Gente, assim. a Otávia é toda perdida. Toda, toda, todo mundo sabe disso, não precisa explicar as pessoas, mais. Ainda o... mais... Fui... Peguei uma arma! Pega, então já fica esperto aí, para matar alguém se aparecer. O que é isso aqui no chão? Pega tudo, tudo que você puder pegar, pega. Uh -huh. Fica dentro da casa, bicho. Tô! Ai, outra pessoa. Peguei mais uma arma, bicho, eu não sou, eu sou babadeira. Só armada, mano, mãe. armada, mano. Mãe. Matar essas filhas todas, a louca. Matei um já. Ai, que louca! <risos> que Ele saiu correndo daqui. Ah, eu, tô, eu, tô ainda... eu tô indo aí, calma. Tá. Fica dentro da casa, bicha, que você vai morrer se alguém te pegar aí fora. Ai, mona! Eu fico defendendo cara. Ela, minha... É óbvio que ela tem que me defender, eu não, eu não sei jogar. Calma, tá tô chegando, tá vendo? Não. Olha ah, eu aqui, ó, aqui na sua frente. Ah, tô, eu tô na casa, vamos estar na casa. Não, sai da casa, agora. Sai? Vai sair. já pegou tudo que tinha aí já. dentro? Já, tá vazio isso aqui. Tá vazio? Ó oh, a senhora, a senhora tem um cachorrinho? Eu tenho um cachorrinho. Ah, eu quero um cachorrinho gato! Tem que gastar. <risos> Mês que vem eu vou comprar meu salário. Vai, então vamos sair daqui, porque... Ah. Calma aí, deixa eu ver onde que é a safe. Ah, a gente já tá dentro da safe. Eu tô no banheiro, eu tô no banho, na ducha. Ó, oh, vem aqui, tá me vendo? Sai da casa. Claro, Olha na janela. Olha ela na janela. <risos> Vai, sai daí, sai daí, sai daí. Vem aqui fora, Eu não tô conseguindo sair. Ai, consegui oh, subir bem. essa porra. Ó, oh, tem um capacete de eu... gel. Ai, eu vou pegar agora. Tem um colete aqui, ó. Oh. Pega esse colete aqui. Não sei se eu vou ficar aqui na janela. Mas o capacete assim, eu já tenho uso, tem Acaba... de cor. É, mas é o colete que é pra você pegar, eu já ah, sei que tá. você tem um Deus! <risos> Pegou o colete? Agora vamos descer, vamos sair daqui. Tô, tô indo toda a enza. Me siga, me siga, me siga, me siga aí, siga. galera! Eu quero matar uma pessoinha se der, pelo menos, acho. Eu já matei. Eu não matei ninguém nesse jogo, nunca matei ninguém. Vai, entrar da casa. Mas eu já morri várias vezes. Ó, oh, tá vendo que no mapa tem uma área verde, não Sim, entra nessa área. área, não ah, entra tá. nela. Entra na casa, inclusive, aqui, ó. Porque essa área é de veneno. Ah, Só é venenosa, né, Pedro? Gente, tá meio vazio <risos> mesmo aqui. Viu? Eu tô achando que porque as pessoas não tão... Isso é ótimo, quer dizer que a gente tá demorando pra morrer, tá bom? É, pior é. que é. É um recorde isso aqui. Ó, <risos> oh, tem gente, tem gente, tem gente. Fica esperto. Já, ó, ó, ó, ó, tiro, tiro. Vamos estudar, vamos estudar de novo. Fica dentro da casa. Eu vou me agachar, eu vou me agachar aqui. não levou demais. Já levou tiro, bicha. Mentira. Quem que tá vindo aqui? Mentira. Tava atirando em mim. Você então. é tu? Sou eu, mas Ai. já morreram. Cadê? Cadê? Esse, eu tô agachada, eu vou, vou agachada. Quer ver? Eu vou agachada. Não me levou demais. Eu não me levou demais. Ah, então tem várias pessoas aqui. Meu Jesus senhor! Eu tô engatinhando! Eu tô engatinhando. Ai, Bia, agora a gente morreu! Agora a gente morreu! Vamos entrar casa! Não, não tem como. É, tem que entrar, Bom, tem que entrar! Será que eu ando? Não, você tá engatinhando! Aqui, ó, já me acharam, Vou me dar um cheiro muito louco aqui, ó bicha é sério, voltando dessa casa não sai mais. Tem muita gente eu aqui. Assim, vai, vai, filhinho, vai, vai, me joga nessa Ai, casa. Ai, já me deram um tiro olha Mentira. Entrei. Entrei na casa, agora? Mas, não, fica esperto, tem um monte de gente aí, Bi, vão te matar. Fica... Olha aí, fica esperto. Ai, ficar é esperto mesmo é muito mesmo pro não é, eu, eu sei. Mas eu vou tentar. Vai, Bi. Pra onde? Gente... Me não, ajuda. Tem só sete pessoas vivas. Tá. Onde que eu vou? Sai da casa ou fica casa? Não, fica dentro da casa, vai pra um lugar. ó Tem gente passando daqui. Eu vi, eu, eu vou vi. Caralho! Ah, Acabou, gente. Acabou, gente. <risos> ah, mas essa foi boa essa sai partida. Sai aí, sai aí, sai aí. Gente, eu tô, tô suadíssimo também. Mas porque assim, eu acho um pouco difícil tudo aquilo ali, mas depois que tu pega a manha, é muito legal. Eu tô ficando um pouquinho viciadinho, saca? Assim, eu sou péssimo. <risos> <risos> <Gente>. Não parece. <risos> <risos> Sexto lugar só lá, mas eu vou contar Aceita Aceita, é isso <risos> É isso que virou hoje <risos> gente. Como todo vídeo, não se esquece Se inscreva no canal Aperta o sininho aí, aperta a notificação Pra exa... receber o soquinho Do like Dá o um like aí, que a gente ama um também. Like nós, galera. Não esquece de gerar nossas redes sociais, o, o canal, né? Isso, canal, né? canal As Cursa, sem S no final. Sem S, Instagram e Facebook, Turma, por favor. E as redes pessoais, os que biscoitos. Amo os biscoitinhos, é. que é a Elza Cunha. E eu tava fazendo. É isso, gente. Nos vemos no próximo domingo com a câmera normal, tá bom? <risos> beijo, beijo, beijo. I'm down